Uh, eu quero agradecer toda a organização do Congresso por convidar me convidar. É uma honra uh, e uma grande responsabilidade, eu creio, representar meu país, Brasil, e meu país de coração, que é Portugal, e a enfermeria desses dois países, que me gusta muito e me é muito caro. Uh, perdoem me por ser portuñol, mas <risos> uh, vou tentar falar com, com vocês. Uh, ontem, ayer, a uh, doutora Ana provocou nos outros, creio, com sua pergunta. Uh, Provocou-nos a pensar uh, quem somos como enfermeria, como transformar a prática do cuidado em enfermeria. Uh, logo a seguir, domingo também uh, colocou uma coisa muito importante: que é a possibilidade de ser pesquisa na área de humanização com uh, metodologia qualitativa que é muito difícil de se publicar em nossa nossa área, há muitos preconceitos nesta área e é muito difícil também uh, comprovar que estou realmente que as la, as práticas de, de humanização funcionam. Eu uh, pergunto, temos um cuidado técnico, pero um cuidado de qualidade? Penso que sim, sí. há muitos estudos que provam que sim, sí. uh, pero é humanizado? nosso cuidado, o que é ser humanizado. Também vimos ayer que é difícil falar sobre isso. E de verdade, quais os caminhos que nós fizemos nessa direção? Me perguntei eh, muito quando tive uh, a levitação para falar sobre a humanização de cuidado, uh, a diferença entre isso não é muito bueno entre Brasil e Portugal uh, e Procuré mucha literatura, pero la literatura en esta área es muy escasa, porque la mayoría de las personas y de los enfermeros, pienso que es, es, es brincadera. Hacer humanización es brincar, es tratar bien, es so here, ¿no? ¿Solamente eso será? Y me inquietó mucho ese, este, estas cosas para hablar con ustedes. Yo no tengo solución. Mas pensei que era possível trazer hoje o que se faz nesta área e como são as políticas públicas em meu país, Brasil, e agora em meu país, Portugal. Eu tenho esta missão hoje. Uh, então, uh, primeiro eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o conceito de humanização. Ontem, eu uh, sei que o uh, domingo falou um pouquinho sobre isso. Mas a la humanização do cuidado ao paciente compreende, antes de tudo, uma relação efetiva de cuidado, eh, evidenciada por várias fases. A princípio, a corrida, que é muito importante. Se tu eh, estives já no, no outro lado, se tu já foi paciente, tu sabes como isso é importante. Eh, a sensibilidade do profissional é muito importante. O respeito. Respeito também, não só pelo, pelo enfermeiro, pelo paciente, pero uh, o inverso também, é o mesmo, é muito importante. O respeito que as pessoas têm com os profissionais de saúde. Uh, o respeito que uh, o, utente, o paciente tem conosco. é Todos os dias vimos coisas que agressão, agressão uh, em TV que se mostram contra nós. Uh, condições de trabalho não adequadas também. A humanização também passa por isso, não é só não é uma via de uma mão só, ela é dupla mão. Vai, mas volta. ela compreensão do enfermo e não somente da enfermidade, eu sempre falo sempre com meus alunos que uh, uh, na cama não está a pessoa que é um apendicite, é um útero, é um cancro, é alguém que tem um nome, tem uma história, tem família, tem sentimentos, tem expectativas. Mesmo quando está no fim da vida, uh, tem expectativas que seja uh, acompanhado, acolhido, acarinhado, que se fale com eles. É muito importante essas coisas, eu creio. A humanização não significa só competências técnicas do profissional, mas uh, eu penso que uh, quando estamos na, na graduação, Há uma preocupação muito grande dos alunos com a técnica, que eu quero falar, quero fazer, fazer técnica, técnica. E esquecem que por trás da técnica existe uma pessoa, existe uma família, e existe a relação de, de, de enfermeiro e paciente. Uh, então precisamos desenvolver uh, ou desenvolver inúmeras competências. Capacidade de compreender o paciente como um ser humano, seus valores, suas crenças, seus desejos e suas perspectivas. E, me ha ensinado, há mais de 30 anos atrás, que não era para mim envolver com o paciente. Não, não, não. Não abrace, não sorria, não pergunte, não, não, não, não, não, não quer saber de nada. Solamente cumpra a prescrição médica e os cuidados de enfermeria. Solamente isso. Não jores. Estranho. Para mim sempre foi muito estranho isso. Implica no sentido de cambio. É muito importante falarmos sobre isso. Uma construção de um novo marco ético. É importante. A relação sempre tem que ser ética. De referência para as, as relações em que as diferenças entre os seres humanos não tem que ser necessariamente desigualdade de poder. Isso é muito presente a saúde é muito presente, o poder, eu sou médico, eu sou enfermeira, enfermeira e tu és paciente, tu ficas aí, em tu canto. né? Eu, eu que sei tudo. Uh, sino com o resultado das experiências vividas com outras pessoas. Eu estou cambiando o tempo todo, eu estou trocando energias contigo, tu estás trocando energias comigo, eu, eu estou aprendendo contigo e tu estás aprendendo comigo. Isso é muito importante. É polissêmico. Vimos ayer com Domingo que não há só um conceito. Eh, engloba numerosas afirmações está sujeito a inexatitudes. Por isso é es difícil publicar, é difícil comprovar as práticas da humanização. Sin embargo, as formas de entender a humanização não se dissociam de suas práticas, me, pelo menos não deviam se dissociar. É importante que eh, os conceitos e as teorias se eh, transformem em práticas reais reais. La humanização pode ser compreendida então com um vínculo entre profissionais e beneficiários, que se basa em ações guiadas, por la compreensão e valorização dos sujeitos, e, de los dos dois lados. Né? Reflexo de uma atitude ética e humana. Em outro sentido, a humanização está associada à qualidade de cuidado. Muitos lugares onde, uh, pelo em Brasil e também em Portugal há uh, financiamentos da saúde que são baseados em indicadores, indicadores de desempenho de, de gestão que ontem vimos a questão do, do, da decisão, né, de a ser decisão pautada em evidências, pautada em indicadores é muito importante. O uh, um indicador que está sendo usado hoje é a questão da qualidade da, da humanização, difícil também de fazer, mas é muito importante. Porque isso se transforma e se traduz em qualidade de cuidado. Valorização dos profissionais da saúde. Temos falhado muito com isso. Penso que, que a Espanha não é diferente de Portugal ou de Brasil. Reconhecimento dos direitos dos usuários. É muito importante. E para isso, para que isso realmente se transforme em políticas, em, em ações, é preciso haver políticas e programas de imunização. Me era impossível falar sobre isso sem uh, trazer um pouquinho como é, como é a realidade do Brasil, como é a realidade de Portugal. Então, resumidamente, né, uh, queria falar com, com vocês sobre isso. Os enunciados são fortes entre políticas, programas e estratégias mais recentes no campo da saúde. Se centram principalmente em alguns pilares. Humanização do cuidado. Todo mundo habla sobre isso mas não sei se faz, mas fala. Direito à atenção integral, o ser humano visto de forma holística, não, não mais fragmentado e não tão técnico como é até agora. Direito à atenção universal, todos têm direito. Falamos uh, uh, ayer também sobre uh, as emigraciones sobre as, as pessoas que, que vêm a nossos países, e no Brasil também há muitos imigrantes, eu sou um fruto de imigrantes. Uh, e temos isso agora com Venezuela, muito forte. Temos uh, por populações como indígenas, uh, no norte de, Portugal, de de Brasil, que precisam de atenção diferenciada com respeito às suas culturas, às suas, às suas convicções. Uh, e todos precisam ter acesso ao mesmo sistema. Pelo menos deveria ser assim. Eu não sei como será, porque temos um câmbio em meu país que não quero pensar agora o direito à atenção equitativa é muito importante dar mais para quem necessita mais dar menos para quem necessita menos não é dar igual para todos é, é, é muito difícil em uh, Brasil temos então para uh, saber uma lei uh, 8.080 de 19 de setembro de 1990 é antiga a que uh, elaborou que uh, uh, com uh, como vou falar, como se consolidou o sistema único de saúde não sei se já ouviu falar SUS no Brasil se chama SUS sistema único de saúde uh, a saúde la, desse sistema e a saúde no Brasil é pautada na nossa constituição que Bolsonaro disse que há que cambiar eu espero que não cambie. Uh, em nossa Constituição se diz: é direito de todos e dever do Estado, bem, garantizado por políticas sociais e econômicas que apuntem à redução do risco de enfermidade e outros danos, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É uh, o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira, e SUS está apaltado nela. Existem algumas diretrizes ou pilares muito importantes uh, do SUS, que é a universalidade, que é o dever atender a todos sem distinção, se é estrangeiro, se não é, se é preto, branco, homem, mulher, gay, não interessa. Uh, de acordo com suas necessidades, resolutividade, assistência integral e contínua, de boa qualidade, <risos> é um... Uma, uma questão importante, a todas as pessoas, equidade, que falei, deve oferecer recursos de saúde, acordo com as necessidades das pessoas, integridade, a saúde das pessoas não pode ser dividida, tem que ser tratada como um todo, sempre respeitando a dignidade humana. E, muito importante, gratuidade. E me meu país não se paga, ou não deveria se pagar. Mas se não se paga, às vezes não se consegue também. Existem os, os Uh, uh, eh, convênios e seguradoras de saúde que são particulares. Uh, gratuidade para todas as pessoas, independente se contribui ou não na segurança Social. Então, se tu vem no meu país e tu está passeando de turismo, ou trabalhando ou estudando e não contribui nada, se precisas de saúde, serás atendida, sem cobrar nada. Uh, isto nós traduzimos em humanização Seria os o os, me, melhor do, do mundo. Em 2004, uh, foi lançada no Brasil uma política específica com este, com este símbolo, que se chama Humaniza SUS, que é uma política específica para a humanização da saúde. Uh, esta política é, tem caráter transversal, ou seja, ela transpassa todas as áreas, de, desde a atenção primária até a atenção terciária. Todos os níveis de atenção da saúde, é uma nova cultura de atendimento em é é um, saúde é um cambio muito grande que creio que ainda não conseguimos fazer. Compreende a humanização como uma transformação cultural da atenção dos usuários e da gestão dos processos de trabalho que deve estar em todas as áreas de serviços de saúde. Existe uma humanização não somente do cuidado que fazemos com o utente, com o usuário, com o paciente, mas eh, deve haver uma humanização também com o tratamento do profissional da saúde e suas relações. Se pretende melhorar, é difícil de falar, a qualidade, é é qualidade e a eficácia dos serviços prestados em essas instituições. Em Portugal, se passa quase o mesmo. Há, há algumas diferenças porque não é totalmente gratuito, mas há uh, uma rede de cuidados continuados, onde há uma transposição e uma atenção do paciente em todas as áreas. Uh, o Serviço Nacional de Saúde, como se, se chama em Portugal, uh, existe desde 1979. Em Portugal, a eleição de um modelo de serviço uh, é preferencial. Uh, Existe uma evidência de progresso na qualidade do sistema e na qualidade das coisas que se fazem em Portugal, pero neste exato momento há uma carência um pouco evidente em relação às verbas públicas para isso. Este sistema que se mudou se demonstrou muito no aumento da expectativa de vida em Portugal. Há muitas pessoas maiores, tu sabes, não? Os portugueses têm cada vez mais anos de vida, Pero não talvez com a qualidade que gostaríamos que tivessem ainda, uma realidade que significa uma me, uma melhora general das condições de vida, pero também o acesso aos avanços da medicina e da tecnologia com terapias e medicamentos mais inovadores e eficazes. Claro que é impossível comparar Brasil com Portugal. É impossível. Portugal tem é menor do que minha cidade no Brasil. Tem uma cidade no Brasil. São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Portugal todo tem 10 milhões, pronto. É difícil, a gestão é muito diferente, mas os princípios estão, são equivalentes nos dois sistemas. Uh, em uma lógica de proximidade e de humanização dos de serviços, o cidadão é visto cada vez mais como o centro do sistema, como vimos ayer também, é importante o método, a forma como se faz se a saúde, centrado no paciente, centrado nas pessoas, e não nos, nos técnicos, e não no sistema biomédico. E é muito importante reduzir as desigualdades. Penso que, por minha experiência, eu conheço... Uh, pelo menos um hospital em cada uma das capitais brasileiras, porque com minha consultoria pude habla, uh, hablar e trabalhar com o Ministério da Saúde e fiz um projeto que andei por todo o Brasil. Eu vi coisas muito tristes. Uh, Creio que em Portugal é difícil também, pero lá desigualdade não é não é a mesma coisa. No Brasil você vê, ai uma companheira aqui que é brasileira e, e professora de enfermeria no norte, no nordeste do país, que é uma área muito pobre, e se vê muitas coisas muito desiguais em meu país, infelizmente. Em Portugal isso é, é bem menor. Uh, e no sistema nacional de Portugal, se é fato que capital humano deve ser o centro do sistema. Mas parece que é muito lindo, muitas políticas muitas coisas boas, pero a realidade não é bem essa. Sabemos que os atores das políticas, que hacen as políticas, não são os mesmos que praticam as políticas, que se põem em curso as políticas, são atores muito diferentes, muito distintos. Então, o progresso, o progresso e a realidade da humanização, pensei, como posso mostrar isso? Sei que cambiamos muito, temos uma Umas assim, como. Opa! Uh, Esta era a forma de ensinar, muitas vezes, sem nenhum respeito. Às vezes continuamos assim, uh, de forma muito exposta do paciente. Uh, tratamos o paciente como uma coisa, um objeto de, de estudo. E uh, creio que quero isso oi Uma alegria, uma forma de se aproximar muito diferente do paciente. Eh, Com a arte. A música, o palhaço, eh, perto do paciente, transformando a nossa prática. Mas temos, em eh, meu país, meu país gosta muito de piadas, de fazer coisas engraçadas. Eh, sempre os jornais, quando abrem os jornais, sempre há alguma coisa. E temos coisas como essa, como vou escrever a receita na sua mão porque não há papel hospital", no hospital. Ou como sorteia se o paciente que será atendido no dia de hoje. O sorteado é número pronto, é tu. Tu agora espera, aguarda. Ou então a morte se passa no corredor e fala, espera um pouquinho que ela espera vai vai se terminar, porque eu vou levá los <risos> Então é uma coisa muito difícil. E parece que é piada, que é mentira, mas não é. Eu me lembro muito bem quando eu vi, a primeira vez que vi, porque trabalho em São Paulo, São Paulo é uma grande cidade, com dificuldades, mas não há coisas que... Que eu vi em outros lugares. Estava indo no norte, eh, nordeste do país, em Maceió, Alagoas, que é uma praia lindíssima, Caribe. Linda. Mas no hospital, quando entrei para fazer uma consultoria em controle de infecções, me senti envergonhada. Porque as pessoas, as, ma as mamás que haviam tido seus, seus filhos, os que estavam embarazadas, estavam deitadas no colchonete no chão aos meus pés. Isso me deixou extremamente triste. e Perguntei, mas como é isso? Não é não como, temos que pôr para dentro, não é camas. O versário, as incubadoras, não havia espaço entre uma e outra. Eram protegidas com papelão. Essa é a minha realidade. Mas, temos uma rede, todos pela humanização da saúde. Há todavia uma distância muito larga, né, como eu falei, entre políticas e a sua eh, execução. Basta acompanhar diariamente as notícias. Há uma luta dramática para que nós, e digo que nós somos heróis, heróis de verdade, porque estamos à frente e hacemos as coisas acontecer, mesmo que o Estado não queira. Tenho certeza disso. Apesar da exclusão, da marginalização, queremos cuidar e cuidar com qualidade, com atenção, com humanização. Em meu país, vão ver coisas como essas que estão aqui com pessoas deitadas no chão, pelos hospitais, sem camas, sem nenhuma uh, condição pilas enormes para conseguir uma consulta, um exame que se pode ser marcado para daqui a dois anos. Não? Uh, pessoas que são muito pa mal pagas, pessoas que não têm condições de trabalho, por exemplo, nós temos sempre paralisações eh, e lutas eh, dos profissionais da saúde que continuam sendo mal pagos. Uh, por exemplo, a saúde morreu na fila de espera, enfermagem em greve. Em Portugal não é diferente, faltam camas, nós, como é? Nós, como é? No Brasil, mas faltam camas. E há uma condição muito mala em relação às condições de, de, de, de trabalho, principalmente de enfermeria. Há falta de enfermeiros. Uh, na Inglaterra, se, a, a, a maioria dos nossos alunos se vão embora de Portugal por conta dos do, do salários. Uh, e Mas continuamos na luta. Me digo que La Casa de Papel foi muito sucesso na Netflix, uma da série espanhola e brinco sempre que somos lá resistência, não é? Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau, pronto. <risos> acho que é isso. se tivesse que acabar a hora uh, minha apresentação, eu cantava esta música porque somos realmente uma resistência. hacemos coisas mesmo que todos não queiram que elas coisas aconteçam. Uh, e na Luta, uh, claro que hávemos algumas áreas que são conhecidas e já há um progresso muito grande em relação à humanização, como lá, neonatologia, neonatologia, pediatria, obstetrícia com parto humanizado, psiquiatria porque há aquela questão de não não não, não se não se, uh, não se interna mais, né? Não institucionalização, é muito difícil para mim falar. Oncologia, terapia intensiva, se há alguns estudos que se mostram também, a possibilidade das pessoas serem acompanhadas e terem coisas mais, uh, mais suaves para tratar nesse momento, como também os cuidados paliativos e... Principalmente voluntariado em saúde. É muito importante, contamos com isso, como não só com outras pessoas que são leigos, mas nós também participamos muito. Incentivamos os alunos que se acham também isso. E escolhi três áreas que acho que são diferentes, para falar um pouquinho E que temos estudos publicados, alguma coisa que se evidencia. Duas estão na área da arte, então, arte e espiritualidade. Eu acho que isso é muito importante. Temos que sair da caixa, olhar de cima, e vemos que podemos fazer coisas dentro da técnica, dentro do rigor asséptico, mas com, com alegria, com coisas que eh, nos alegram e alegram também as pessoas que estamos cuidando. Eh, na arte, falo do clown, do palhaço, e também da música e da área da espiritualidade, que é uma área que você tem muito preconceito ainda para falar. Me gosta muito dessa foto. Uh, em Brasil, há um grupo pioneiro, uh, La Broma Hacia Dentro de Hospitais, que é Doutores da Alegria, muito importante. Wellington é uma pessoa que corre o mundo falando sobre isso. E ensina também, ele não é enfermeiro, não é uma, uma pessoa de saúde, mas nos ensina a trabalhar de uma forma diferente. Nos ensina a aceitar que eles entrem naquele momento é difícil darmos espaço para que eles entrem e, e, e possam uh, fazer um dia diferente, num momento diferente, dar um pouco de, de, de, de frescura para o nosso cuidado. Uh, a experiência utilizada pelo recurso de palhaço é o jogo, a miranda, a escuta e a aprendizagem mútua. É muito importante, temos que aprender muito com eles. La missão dos Doutores da Alegria é promover a experiência da alegria como fator potenciador de relações saudáveis, através da atuação profissional de palhaços junto aos pacientes hospitalizados e a nós, profissionais. E compartilhar, principalmente compartilhar. Uh, não em Portugal, temos o mesmo, e temos. Uh, trouxe este livro, depois vocês querem ver. Uh, Operação Nariz Vermelho, que é o mesmo que se faz no Brasil com os Doutores da Alegria. Uh, e se, o trabalho deles, a missão deles, que é, é o mesmo, mas com a pediatria, com os ninhos, uh, já se transformou em muitas pesquisas. Uma das pesquisas e um dos resultados está aqui neste livro, que se chama Rir é o melhor remédio? Não? Ou Lawford, the best medicine? é interessante. Uh, e eles têm duas coisas dois pilares, mission levar a alegria a linha hospitalizada e seus familiares e profissionais de saúde através da arte e imagem do Dr. Payaso de forma regular, que é contínua, não é de vez em quando aparece, não é uma metodologia de trabalho com um equipe de profissionais com formação específica específica para isso. São pero também é aceito voluntariado. Este ano temos um projeto junto com a Escola de Saúde Santa Maria. Os alunos vão começar a, começar a participar dessa operação Nariz Vermelho. O núcleo de investigação tem como meta a produção de conhecimento científico. É muito importante isso. É transformador isto. Então, esta eh, já é uma, uma coisa que aconteceu. Uh, RIR é o melhor remédio, é um projeto de investigação. Uh, desde 2010 ele já se transformou em vários projetos uh, dentro de Portugal com um, um, protocolo com a, a Universidade de Minho na área da educação e também com um protocolo com Doutores de Alegrias, Palhaços do Hospital do Brasil e também com o Instituto Universitário de Lisboa. É muito forte já isto. Uh, é melhor Remédio é, é, inclui seis estudos que complementam, sendo três para grado uh, de máster e três para grado de doutor. Quando se imaginava que... Ah, estou, estou fazendo doutorado em que? Em palhaço? Não? Sim? Em graça? Não, é em humanização do cuidado. É muito importante. Uh, esses estudos representam resultados muito bons que comprova os benefícios da intervenção dos doutores palhaços, como a Operação Vermelhos, junto aos seus ninhos, familiares, acompanhantes, inclusive nos outros profissionais de saúde. Em 2016 lançaram o livro. Eh, Agora, aqui tem alguns eh, dos estudos que já foram publicados, inclusive defendidos, Másteres e eh, Doutoramento, eh, na área de Educação e na área de Educação em Saúde. É muito importante. Então, é comprovado isso. Um aspecto importante da recuperação física do paciente está relacionado com a, a energia utilizada para tratar emocionadamente a enfermidade com, e com a hospitalização. Uh, trata ansiedades, medos, enfrentamento. É um coaching, é um coping do que uh, podemos fazer com nossos pacientes. Uh, principalmente o medo da morte, medo do futuro, não se, não se sabe, é muito importante estado de ânimo parece como um recurso muito importante. E o riso é um indicador. difícil para nós acreditarmos que o riso possa ser um indicador, mas é. É, é, é nítido a recuperação do paciente e a percepção do paciente em relação à sua, sua saúde, sua própria saúde. A sonrisa é um indicador de saúde muito importante para o ambiente hospitalar. A sonrisa é um indício que a vida é capaz de ser vivida em um ambiente diferenciado e vulnerável. Aqui há umas, alguns, algumas publicações que trouxe para vocês. Palhaços de hospital com estratégia de amenização da experiência de hospitalização infantil. Uh, e os dados revelam uh, ampla abertura à presença desses artistas, que no começo, uh, a princípio, era difícil. Muito, muitas pessoas não gostam, porque vai atrapalhar a hora disso, a hora daquilo, porque somos muito, muito certinhas, não é? Mas uh, temos que abrir nossos espaços para que eles entrem também, e, e muitas vezes temos que participar ativamente. Uh, com impacto emocional, a internação e os tratamentos de forma bastante positiva. Este artigo é um artigo que eu publiquei com uh, a irmã Ana Paula, uh, de, mi, de minha uh, escola em, em Porto, uh, que fomos coorientadora de um trabalho de fim de grado de uma aluna brasileira, em Brasil, e eh, que trabalhou na percepção das pessoas e dos profissionais de saúde e voluntários que trabalhavam com palhaço, como palhaço, e a, e a percepção deles é muito boa é que faz muita diferença, e que eh, tem também eh, solicitações de eh, pessoas que não recebiam a visita, queriam pedir a visita, eh, pessoas da saúde, enfermeiros, técnicos, que podiam, podiam ser conosco também, queremos participar, queremos estar juntos. Então, é, é muito positiva positivo, e isto, uh, é um estudo qualitativo, quase todos os estudos são qualitativos, e foi publicado, porque também não é fácil publicar nesta área. Uma outra área que me acho que é muito importante é a música, e com resultados incríveis, muito muito mais fortes até do que o palhaço. E em meu país, tanto Portugal como uh, Brasil, se diz que quem canta suas males espanta. Não sei se dizem o mesmo cá, mas eu, eu creio muito fortemente nisso, porque eu canto muito, mal, mas canto muito. Uh, e tive a honra de participar em... Uh, no hospital Samaritano, é um grupo esse é o grupo aqui, quero me movimentar. este é o grupo todas as pessoas são voluntárias e todas as pessoas são enfermeiros ou são pessoas administrativas todos trabalham no lugar não são pessoas que são treinadas ou que foram que fizeram operou uh, uma pessoa cá que me gusta muito eu quero que um dia ela esteja com vocês que se chama Elizete Ribeiro Leão uma enfermeira espetacular, pesquisadora do Hospital Albert Einstein hoje, que teve a honra de trabalhar conosco no Samaritano, ex é pós-doutorada na área de música aplicada à saúde, trabalhou com fibromialgia com outras coisas. Uh, ela preparou um projeto que se chamava Uma Canção no Cuidar em Unidade internacional Claro, se escolheu as músicas, os repertórios, uh, e também foi feita uma enquesta, Uh, antes e depois da apresentação, para ver qual era a percepção dos pacientes. Eu acompanhava esse grupo no Cantonada, no Toconada, pero ficava nos bastidores, na produção. E ajudava a distribuição dos questionários, e, e depois das, das intervenções, e era a mascote do grupo. <risos> uh, este grupo se chamava Menestres. Grupo de profissionais da saúde que cantavam e tocavam para os pacientes do Hospital Samaritano em São Paulo, Brasil. Com resultados muito positivos, uh, Cuidar foi feita uma publicação desse projeto, que chama Cuidar de Pessoas de Música, uma visão multiprofissional por Elisete Ribeiro Leão. O objetivo é proporcionar parâmetros de qualidade para a reflexão e a utilização da música em esses contextos já uh, recebi também uma visita desses benefícios porque já tenho tive uma cirurgia em meu hospital e para minha surpresa fui visitada é claro que chorei muito porque sou muito chorona pronto e fiquei muito contenta e fazia muita diferença e uma frase nos marcou muito uh, eles gravaram um pequeno CD a direção incentivou que eles gravassem e uma frase ficou uma frase que é o lema desse grupo que hoje não há mais mas... Uh, que se disse uma paciente de oncologia disse todo o sofrimento merece um tempo todo o sofrimento merece um recreio em meu português é forte isso é pequeno mas é forte um paciente que está lá sob sua quimioterapia internado sem cabelo não é pondo o estômago para fora de tanto vômito para um pouquinho para ouvir meia horita de música que prepararam para eles e a sensação que eles tinham após isso era muito boa, é muito interessante. Não sei se vai dar certo. Eu trouxe não a imagem deles, pero a uh, música. Não sei se é possível passar um trechito do que e, e acá eles cantam uh, Carinhoso, é uma música brasileira popular brasileira, muito famosa. Não sei se é possível cá. Vamos ver se se dá para Pronto, eu não vou pronto. Depois vocês, porque não quero me alargar. Para... Não sei se tem outras coisas para mostrar, mas não sei se vai ser possível. Uh, uh, Vitor Flusser é uma pessoa também, um, um, um experte na área de música aplicada à saúde. Ele tem trabalho em toda a Europa. É um brasileiro, mas ele trabalha em França, Portugal e outros lugares, Áustria... Um, Elisete Ribeiro Leão fez o seu doutorado com ele e publicou com ele Música para Idosos Institucionalizados, Percepção dos Músicos Atuantes. E é um trabalho muito importante que Victor Flusser faz, não somente com são músicos que fazem isso, mas há uma apropriação hora desta prática pelos profissionais da saúde. Mas não sei também se é possível, acho que vai ser aqui difícil. Há um, um trecho, aqui no YouTube, acho que é mais fácil. Já aprendi algo Eu vou para o final, de, de, é um filme um pouco grande. Mas há aqui uma apresentação dos, das pessoas em Portugal com os pacientes idosos. É muito interessante. I don't think it would be difficult to do it in all hospitals in, in Europe. Um fado, claro, que não tem preço, esses olhos azuis né, brilhando para gente. Pronto. É, é, acho que mesmo que não tivéssemos nenhuma evidência é, para publicar, eu acho que é impossível não acreditar em que isso faça diferença na vida de alguém, não é? Uh, mas eu acredito piamente que faça. Esse mesmo grupo pautado nesse mesmo no Flusser, no trabalho do Flusser, no Brasil, no Nordeste brasileiro, foi feito também um trabalho uh, muito importante que se chama Sons do Bem-estar, que eles fazem a mesma questão, só que adaptado com músicas, claro, da região. Se vier para a Espanha, vamos fazer com músicas, né, das diferentes regiões, dos diferentes costumes e com evidências muito importantes que as coisas fazem diferença e que hoje há um reconhecimento dos profissionais de saúde nessa área, não é? Uh, existe também outro estudo publicado que se chama Acordes que curam, relato de experiências musicais em um hospital universitário, também no Nordeste brasileiro. Uh, o Brasil é muito aberto a esse tipo de, de experiência, né? O Brasil por norma. Ah, tô falando em português. Ah. Cuando te emocionas, hablas un poco sí, más en portugués. Uh, hay una, hay una, un proyecto en mi país, en mi nordeste brasileño, que hace lo mismo. Lo, lo Brasil es un país muy abierto a este tipo de, de intervenciones. Uh, Nós gostamos muito de música, gostamos muito de estar próximo das pessoas. É mais fácil de introduzir esse tipo de cambio na assistência à la saúde. Esse é um projeto importante que também tem bons resultados. Uh, aqui há é também umas, umas, umas fotos. É, é um pouquinho diferente cá porque não é, é somente em, em pacientes hospitalizados. Pacientes que estão também para atendimento em consultas também participam, escolhem suas músicas, cantam com eles, há uma interação muito importante enquanto esperam enquanto espero o sorteio do número para ser atendido, há <risos> é que cantam, desestressam e participam ativamente com os profissionais da saúde também. E eh, a conclusão do estudo que eu uso da música mostrou que os benefícios abrangem não somente o usuário do serviço, mas também a família e a equipe da saúde. Quando falamos de humanização, não falamos de humanização somente porque teram te por tu nome, porque sei quem tu és, porque sei tu doença mas porque também tu sabes que não sou, porque também sou, tenho, tenho sentimentos e também faço parte, também fico doente, também fico preciso de cuidado, é um cambio de energias e de coisas muito importantes. Uh, dizem que a música é um instrumento muito presente na cultura do homem, principalmente do sertão pernambucano, que é o nordeste do Brasil, e que influencia muito o seu, seu cotidiano, sua vida, e que é, essas abordagens que passam dos, não, não são convencionais devem ser cada vez mais incentivadas e estimuladas. Um outro estudo aqui, é, é, publicado na revista brasileira de, é, de enfermeria, percepções de familiares é, de pessoas portadoras de câncer sobre encontros musicais durante o tratamento antineoplásico. É muito importante. Na hora que você está fragilizada, que estás ali, às vezes não queres mostrar tu fragilidade perante tu filho, perante seu marido. E tem alguma pessoa que não vai lá e passar ah, coitadinha, está com quimioterapia, está com câncer. Não. Há uma pessoa que olha para ti e fala: tenho alguma coisa para ti. É uma música. É um momento de sair da, da carra. É muito importante. E lo mesmo. Uh, os resultados são muito buenos dizendo que as famílias percebem que este momento, o paciente e as famílias percebem que é um momento que os ajuda a sair daquela situação, a enfrentar aquela situação. Não vai curar, mas vai ajudar a enfrentar a situação. Mas alguns estudos até dizem que uh, aumenta, né, aumenta a capacidade a imunidade, enfim. O outro estudo também publicado numa revista de enfermeria, revista de enfermagem da Universidade Federal do Piauí, também brasileira, Uh, que diz também terapêutica, use music to nursing care in a pediátrica unit. Another student, uh, outro estudo que diz também que isso é possível e que é muito bem-vindo. As crianças então são muito abertas, muito diferente de nós adultos, que temos muito ba muitas barreiras, que não nos permitimos relaxar uh, e participar ativamente. A criança não tem isso, a criança participa ativamente em qualquer momento. E é uma lição para nós que estamos a cuidar dessas crianças. Uh, há também um projeto em Portugal que é da Sociedade de Artística Musical dos dos Poços que se chama Novas Primaveras. É um programa que é a ser parte do projeto de saúde com arte dirigido aos ancianos, às pessoas maiores e cuidados paliativos desde 2004. Se realiza diariamente em mais de 25 instituições localizadas no centro do país de Portugal, Leiria, Batalha, Pombal e Fátima. Além ver e escutar, os ancianos em novas primaveras tem a oportunidade de praticar, há um pedacinho aqui, de praticar uh, a música também. Deixa eu ver se eu consigo também sair daqui ou voltar ali. Primeiro clicar aqui. como okay. hechizo o que tu boca de tu português Que mi cielo pensar. Mi consuelo sin dar las virtudes que son para ti como un fuego de azar. Tienes el don de abrigarme la pena. Eh, y, y, claro que este no participa activamente, pero quien puede, puede tocar, puede cantar con otros é muito interessante e, e, e também se faz todos os dias não há interrupção aí uma seriedade no trabalho a uh, outra área que me gusta muito também que acho que é importante que se cambiar e abrir no nossa mente é a espiritualidade é mais difícil porque hablar para alguém que não, não se crea pero no não, não estou acá para julgar para dizer, ah, meu Deus é melhor que tu Deus, ou meu Deus não existe. Não, eu estou aqui para te respeitar, e para estar contigo no que precisar. Espiritualidade não é religião, é importante que se fale sobre isso. Quando falamos com os alunos que têm que abrir, que têm que respeitar a espiritualidade, não é não é falar de religião desta ou daquela, é, é simplesmente é alargar a as questões de relacionamentos, de energias, de focos, seja da forma como for. Se tiver que bater tambor, que se bata tambor. Se tiver que se ajoelhar, que se ajoelhe. É respeitar o outro no que ele, que ele crê. Uh, existem muitos uh, estudos que, que estão sendo publicados também, principalmente na área da, da metodologia qualitativa que se diz que espiritualidade nos cuidados paliativos, experiência vivida numa equipe interdisciplinar. Vai, vai muito ao encontro do que Domingo falou ontem, que é, são estudos fenomenológicos, pronto, não consigo falar, uh, e que tratam da percepção das pessoas com aquela intervenção. Uh, é, no, é um estudo publicado na revista da Escola de Enfermagem da USP, uma das melhores revistas na área de enfermeria, indexadas, internacional, com alto impacto. Então, me, me gusta muito e me encanta muito saber que há abertura para isso agora. É momento de eh, sairmos das metodologias clássicas e fazer coisas diferentes para nossos pacientes. Eu, eu, principalmente, que agora estou na área de ancianos, é, é um desafio muito grande. É, e os estudos também comprovam que é muito importante é, o acompanhamento e a possibilidade desse paciente, principalmente em fim de vida, é, pelo enfrentamento que, é, que temos que ter. Porque é, não queremos cuidar, não queremos curar, queremos cuidar neste momento, queremos acompanhar. É importante saber que temos uma pessoa que se importa verdadeiramente com nós. Eu, com 27 anos, perdi minha mamá, com 47 anos. Era também uma pessoa em fim de vida, em cuidados paliativos, com 47 anos. E enfrentei coisas terríveis. Quando a equipe de saúde, que olhou para minha mãe e falou: é Dona Miriam, uma paciente de fim de vida. Minha mamãe olhou e falou: Sou eu? eu? Falei: Não, mamãe, não escutei. Pronto. Eh, não tive apoio nenhum de ninguém, somente minha família, com 27 anos. Então você, eh, sabia que não havia cura. Ela também sabia. Mas em alguns momentos se crê que tudo é possível. E eh, nesses momentos tive necessidade de ser respeitada nessa área, porque se alguém falasse: "Tu vai lá e tira toda a roupa, fica nua no frio, que mamãe vai ficar boa", eu, eu, eu fazia. Eu sabia que não é, não é. Mas eu queria acreditar em algo e ela também. Então eu creio que é muito importante uh, essas questões na área de enfermeria. Me demorei bastante para, para cambiar mudar minha formação. Outro, outro estudo também que é publicado, espiritualidade nos cuidados paliativos para servir é isto. Uh, outro é cuidado espiritual, rezar como intervenção de enfermagem, de enfermagem. Quando que há 30 anos se falava em rezar com o paciente? Não se podia nem abraçar o paciente, acalentar o paciente, orar com o paciente, que fará rezar. Não? Era uma coisa que não se faz, é enfermeira, é técnica, técnica é muito importante. não é E há estudo que mostra a importância e a diferença que se faz nos cuidados em diversos momentos do enfrentamento da doença. Uh, e rezar... Uh, é, não é minha reza, é a reza do paciente, é o que ele quer fazer naquele momento, e possibilitar essa essa construção da espiritualidade do paciente e a espiritualidade dentro de uma unidade de internação, por exemplo. Um, aí também Nós temos uma professora que me gostaria muito também que estivesse aqui um dia, Sara Pinto, que é uma professora muito novita de nossa escola e que fala sobre espiritualidade. Su doutorado é nesta área, e ela tem uma carta uh, uma carta editorial que implemente spiritual care at the end of life in Portugal, onde ela defende a possibilidade de colocarmos isso la, dentro das escolas, dentro de nossas nossas discussões, dentro com nossos nossos alunos. É muito importante que se hable e que se tenha uma, uma assinatura dentro das escolas. Uh, a espiritualidade nos cuidados de enfermagem, revisão da divulgação científica em Portugal. Há uma pessoa muito conhecida, que é Margarida Vieira, que é professora e diretora da Universidade Católica Portuguesa, no caso uh, Universidade Católica Portuguesa de Porto, uh, que é minha orientadora em pós-doutorado, e que fala muito sobre ética, bioética e espiritualidade. E hablo, uh, tem um artigo publicado com a revisão. O que se sabe é que... se uh, Há muitas coisas que, muitos artigos que falam de revisão bibliográfica, mas intervenções não se há. temos que agora transpor. Já sabemos que música dá certo, que palhaço dá certo, que espiritualidade dá certo, mas temos que ter coragem, resistência, bela tchau, para ser algo diferente, para fazer projetos, para investigar, para ser diferença na en enfermeria. Uh, outro artigo também, Opiniões e Atitudes de Relationship between Spirituality, religiosity and Health, uh, a, a Comparação between Nursing Students from Brazil and Portugal. E é espantoso porque Portugal é um país muito católico, sabe disso. Brasil também é, mas o Brasil é uma mistura, né? Aí é de tudo um pouco. Mas os estudantes brasileiros são mais espiritualizados e mais abertos a este tipo de intervenção, provando que a cultura faz diferença também na forma como devemos abordar isso com nossos alunos eh, dentro de nossas escolas. Uh, Raining Red, Brazilian and Portuguese, Nurse Students, Opinion, ah, Pronto. Uh, não quero me alargar muito para não, não demorarmos, ok, que tem uma hora. Uma hora hablando em português, muito difícil para mim. Uh, queria concluir cá. Me foi muito interessante me preparar para isto. Me gostou muito, e é uma área que gosto muito, com Tânia, que também é minha companheira, em minha escola, que é uma psicóloga e que trabalhamos juntos no proje nos projetos com anciãos, e temos muitas questões e muitas ideias para sermos com isso. Uh, me gusta muito Leonardo Boffi, é um filósofo uh, uh, brasileiro da área do cuidado, muito polêmico, às vezes, e ele habla muito sobre o cuidado, e ele coloca uma coisa que acredito muito que é, o cuidado, é o que traduzi, ok? Uh, o cuidado entra na natureza em na constituição do ser humano, fazemos parte, nossa natureza é o cuidado. Somos cuidados, temos que cuidar, é importante, não podemos omitir isso. Sem o cuidado, ele deixa de ser humano. Se não recebe cuidado desde o nascimento até a morte, o ser humano se desestrutura, se seca, me gusta muito de dizer se seca, perde sentido e morre. Podemos morrer antes mesmo de morrer de verdade, porque não cuidamos e não somos cuidados, estamos secos, secos por dentro se ao a lo longo dela vida não haga com cuidado todo o que lhe emprenda acabará se prejudicando a si sí mesmo e por destruir o que está ao seu alrededor. destruímos a nós mas pelo que está ao nosso redor, nossa equipa de saúde, nossos alunos, tudo que está ao nosso redor. O cuidado deve ser entendido em en la linha da essência humana. Não podemos, temos que ser técnico, pelo eh, creio que temos que Reaprender a cuidar. Nós evoluímos muito como enfermeiros, muito, muito, me orgulho muito de minha profissão. Amo o que faço, muito, acredito de verdade no que faço. Acredito na investigação, o tempo todo, principalmente aplicada à prática, uh, Pero acho que perdemos algumas coisas quando caminhar para a área de investigação e técnica, ah, ontem aí eu não sei quem falou sobre, ah, acho que é domingo sobre os estudos que são tão tão certinhos, tão certinhos que quando se háce dos, dos dos casos uh, controles para a prática as coisas não, não se não funcionam como tem que ser. Temos que ser um pouco mais abertos, mais flexíveis, mais resilientes e permitir que algumas práticas que parecem que não são tão técnicas ou que não são tão ortodoxas sejam praticadas por nós. Devemos acreditar nisso. Uh, para terminar, eu gosto também muito dessa personita. Personita que se fala? Uma pessoa querida? É. Estou inventando palavras. Tereza de Cacultá, Madre Tereza. Uh, e creio que é uma coisa que estamos fazendo aqui. Estamos, às vezes, somos fazemos pequenas coisas, mas Estamos uh, construindo algo diferente. Eu faço o que você não pode. E você hace uh, o que eu não posso. Juntos podemos fazer grandes coisas. Temos que resistir. Ok? Obrigada.